E aí galera, beleza? Sou o Eduardo. Eu vou estar ensinando vocês a como recarregar o celular sem energia elétrica. Bom, pera, aqui vocês vão, vão em configurações aqui para você ver o porcento da bateria no momento, né? Aqui. Você pode ver que ele está em 42%. Que vocês vão fazer, vocês vão desligar o celular, desligar, e logo em seguida, esse aqui é meio, meio bem, não dá nada não, depois que tiver desligado, é desligar, vocês vão retirar a bateria, Aqui. vocês vão colocar na palma da sua mão minha mão é que você não mudeca, senão. vocês vão colocar na palma da sua mão desse jeito e vou ficar segurados assim ao menos 45 minutos ele tá em 42 para ficar esperando é muito é muito útil esse negócio desse jeito pra você e você tá num lugar que não tem energia você quer é, você que gosta de ficar jogando ou alguma coisa assim Mas se o celular estiver descarregando você só faz isso e pronto se a, se a imagem do vídeo estiver ruim você me perdoem eu não tenho câmera é tudo pelo celular Bom, agora já tem um minuto que nós já tá segurando de jeito. Ficar esperando. Não quero pausar o vídeo. Porque senão vão falar que eu pausei o vídeo, carreguei o celular, depois voltei. Então não vou fazer isso. Vou ficar esperando. Ok? E... Você, é bom você ficar ali apertado ele assim, ó, ficar ali apertado ele assim um pouco. Não sei, eu acho que é bom você ficar apertado um pouco, eu acho que ele carrega mais rápido. E também eu não sei explicar o porquê que ele carrega, mas eu só sei que carrega, mas eu não sei o porquê. Se alguém saber, me explique. Eu vou tentar dar uma pesquisada por aí, pra ver porquê que ele, recarrega, que ele carrega a bateria. Se eu saber, eu deixo nos comentários por que ele carrega desse jeito. Vocês vão ficar esperando. Se tiver algum barulho aí no fundo do no vídeo que você estiver escutando, não é culpa minha que meu irmão não respeita a gente gravar o vídeo. Fica escutando música. E tem uns dois minutos já. Ficar esperando. De vídeo já tem quase quatro minutos e segurando assim já tem quase três bora ficar esperando vai esperar uns cinco minutos para ver Cinco, seis minutos que nem quanto mais você segurar assim melhor e bem eles vai carregar mais meio complicado de entender mas vai dar certo é, vocês vão conversar muito vocês tiver lugar que não tem energia, né, como eu falei. Já tem uns 4 minutos e 7 já, que tá... Ah, não, tem 3 minutos e pouco, tá. Que já tô segurando assim. Bora esperar uns 5 minutos. Não. Ah, tá bom. Então, bora ligar o celular. E... Bora ligar ele. Embora para ligar para ver carregou. Espera um pouco, vai demorar. Não sei se todos vão dar certo. Aí, gente. Vocês podem ver. Que ele deu certo, só que esse celular tá... Tá travando. e Agora nós vamos em configurações. Aqui, bateria. Vocês podem ver que ele carregou. Olha o tanto de mim, que ele carregou. Agora descarregou que o celular já é viciado. Eu acho, sei lá. Mas vocês podem ver que ele carregou. Então o seu vai carregar com certeza. Esse aqui, ó, que nem esperei, eu acho que foi 3, 4 minutos. Ele carregou. E ele tá descarregando as rápidas aqui. Não sei se que, que meu mão abaixo nele que ele tá fazendo isso. Então, esse foi o vídeo, galera. Então, se inscreva no canal. De like nesse vídeo Que recompensa muito Então, falou